Olá, eu sou Davi Tabosa e esta é a parte 2 do trabalho do Gerador de Arte. Ele foi baseado na série de Valdemar Cordeiro, que trabalha com triângulos e quadriláteros em uma série recursiva. Possui uma harmonia de cores complementar dividida ou monocromática dependendo da obra. Nas obras coloridas o desenho é disposto na horizontal enquanto na monocromática é exposto na vertical. A obra possui um módulo que se repete, que é formado por um losango e dois triângulos isósceles. Utilizando o espaço negativo formado pelos triângulos para colocar outro módulo de tamanho menor e repetido, assim repetindo o ciclo. Existe uma mania complementar dividida entre a cor de fundo e as cores das formas. Utilizando ferramentas do illustrator, consegui algumas medidas e coloquei todas em função do módulo que no caso é a diagonal do quadrado. Fiz uma função chamada triisósceles, que desenha um triângulo isósceles a partir da base e a altura. Outros parâmetros são a sua posição x,y, que seria no ponto médio da base, e sua rotação em graus, pois preciso que o triângulo esteja disposto em várias posições diferentes. A função losango desenha um losango a partir do valor de seus diagonais, no exemplo, os valores são iguais, pois o de um quadrado. O interessante é que ela já dispõe um quadrado rotacionado em 45 graus. A função parte 1 desenha o um módulo da arte. Ela contém todas as proporções necessárias para replicar a arte proporcionalmente. A função gêner replica a função parte 1 em um laço de repetição, onde cada iteração gera um módulo refletido em relação ao anterior. Para isso foram utilizadas algumas expressões condicionais e variáveis binárias. As duas últimas funções citadas anteriormente possuem versões que replicam os módulos na horizontal. A última função, chamada Valdemar, funciona apenas como entrada de dados e processa as funções que satisfazem as opções que o usuário colocou anteriormente.